O vervain, ele é um floral para as pessoas que têm grandes ideais, elas têm um grande senso de justiça, são pessoas que é, têm as suas convicções. Só que qual que é o problema das pessoas vervain? Elas podem se tornar muito tudo. Elas podem até acabar se tornando fanáticas, assim, muito entusiasmadas demais assim, é, a partir das crenças, das convicções dela. E, e elas podem acabar querendo convencer as outras pessoas sobre as suas ideias. Que aí é um problema, né? Porque cada um tem o seu contexto. Então, se eu tenho a minha verdade, a, as minhas crenças, eu não posso querer. É que o outro obrigatoriamente siga o que eu acredito, né? A gente tem que respeitar a opinião dos outros, por mais divergentes que elas sejam. E o Vervine tem essa dificuldade de. De entender, de compreender isso. Então ele fica constantemente querendo convencer as outras pessoas, muito no diálogo, muito falando. é, fica né, querendo falar o tempo inteiro do quanto que a pessoa deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, né? Que é aquilo que ela acredita que é a verdade. Talvez você já tenham conhecido uma pessoa que tá o tempo inteiro querendo convencer as pessoas né, daquilo que ela acredita, daquilo que ela acha, da verdade dela. E essas pessoas também, elas ficam, né? Fica difícil de conviver, né? Não é uma coisa fluida, porque não tem esse respeito, essa compreensão da opinião do outro. E o vervain ajuda muito nisso, ajuda a pessoa a respeitar, a compreender que as opiniões são diferentes e que tá tudo bem com relação a isso. O vervain, ele tem essa característica, né? A pessoa vervain, em virtude desse seu entusiasmo, elas são pessoas, às vezes, muito intensas, tudo muito intenso. E isso pode acabar gerando tensão na pessoa, até dores de cabeça, enfim, né? Depende muito de cada pessoa. Mas tem muito essa questão de interna, essa agitação também. Então o vervain ele ajuda nessa moderação, nesse equilíbrio, da pessoa. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é que, por exemplo, crianças que são muito agitadas, um floral que a gente pode considerar, tá? Não quer dizer que esse floral que vai resolver o problema de todas as crianças agitadas, mas ele pode ajudar pessoas que são agitadas, ele pode ajudar sabe aquelas pessoas, sabe, sabe aquelas crianças que lutam contra o sono, que elas não querem dormir? Esse floral é um floral que pode ajudar muito essas crianças é, a se entregar, a ter essa moderação, né? A você entender que nesse momento é hora de descansar, é hora de dormir. Então é um floral que pode ajudar em muitas e muitas situações.